Bom, então, boa noite. É, eu vou falar hoje sobre o meu projeto, da minha monografia, é, onde o objetivo foi desenvolver um dispositivo maker de apoio educacional. É, bom, vou me apresentar um pouco primeiro, né? Meu nome é Carla Teixeira Barcelos, eu sou técnica em informática, técnica em mecatrônica, acabei de me formar em ciência da computação pela veiga, né? no final do ano passado, e já emendei aí no curso de... É, segunda graduação na Estácio, em Pedagogia. É, eu comecei minha carreira trabalhando no laboratório de IOT, de Inovações, da empresa MJV. E atualmente eu sou educadora maker no colégio TTH Barilão, que fica em Copacabana. Então, eu já estou aí, já é meu quarto ano de experiência em ensino maker nas escolas. né? E, bom, além disso, eu também tenho uma empresa com meus pais, é, chamada de Família Maker. Onde a gente montou um laboratório em casa, porque a gente gosta de construir projetos, seja em IoT, robótica, programação, é, automação, né? E é, a gente junta os conhecimentos que o meu pai tem, ele é programador e técnico em eletrônica, com o da minha mãe, que é artesã. Então, ela vem com toda a parte de design, de acabamento, de materiais. E eu que estou ali também, um pouco de cada um, mas estou mais para da tecnologia. Então, a gente se juntou, tem o nosso laboratório em casa, onde a gente cria nossos projetos, a gente faz é, projetos para pro, exposições, para feiras, e projetos sob encomenda mesmo de automação, como a gente já fez. Para quem quiser ver um pouquinho mais, o nosso site é familiamaker.com. É, mas no final também tem de novo no slide. E, bom, agora eu vou falar um pouquinho do projeto em si. Eu começo falando desse projeto com essa frase do Aristóteles, que ele disse que é fazendo que se aprende a fazer. E essa frase não pode ser mais verdade, né? Quando você coloca a mão na massa, quando você cria, quando você é, monta alguma coisa, você cria significado com aquele conteúdo. E isso é muito importante, é isso que faz você aprender e querer aprender mais ainda. Então, é, ao longo desse tempo aí, também com uma pesquisa que eu realizei, eu pude perceber três pontos importantes em você ter essas atividades diferenciadas né, nas escolas, esse ensino maker, ou novos métodos de ensino, não necessariamente só o maker. É, então, o principal assim, é que o aluno se identifica com o conteúdo. Então, para ele, aquilo vai fazer sentido e aquilo vai virar conhecimento depois. É, além de que também auxilia no desenvolvimento das habilidades requeridas pela BNCC, é, que são trabalho em equipe, organização, enfim, são várias né, habilidades e o maker, ele ajuda muito nisso, porque a gente trabalha muito em equipe, a gente trabalha resolvendo problemas, então o aluno tem que conseguir se adaptar, ele tem que conseguir é, voltar, é, ver o negócio não deu certo, poxa, deixa eu testar com isso, será que agora vai? Será que não vai? Então, isso cria o um pensamento crítico, né, que é muito importante. Aí. E, é, aí, eu trago mais um pensador nessa área, que é o William Glasser, é, ele criou uma pirâmide do conhecimento. Do aprendizado, desculpa. Onde ele define é, os melhores métodos de se aprender. E aí, ele coloca como os métodos ativos, os métodos quando a gente pratica aquela, aquele conteúdo ou quando a gente ensina, que é quando a gente absorve mais de 80% daquele conteúdo. Enquanto que a gente é, só lê ou é exposto aquele conteúdo, né? Só ouve ou lê sobre o conteúdo, a gente tem um aprendizado bem menor, de em torno de uns 10, 20%, de acordo com ele. Então, é mais uma coisa que reforça a importância das crianças colocarem mão na massa, criarem, mexerem e produzirem. É, e, para ir esse projeto né, na monografia, eu tive que. Eu realizei uma pesquisa quantitativa, que aí o objetivo dessa pesquisa era saber quais eram as dificuldades dos professores para aplicar esses métodos de ensino. Por que, que é difícil? Qual é o calo né, do professor? Era o que eu queria entender. E aí, eu levantei três pontos importantes, que foram a dificuldade em conseguir materiais. Então, é muito difícil a escola fornecer os materiais ou o professor conseguir saber que materiais precisas, né? Então, tá aí a dificuldade em planejar a aula, de, tá, legal, achei maneiro, mas como é que eu faço? A gente tem essa dificuldade. E a falta de apoio da escola, que infelizmente ainda é presente, diminui cada vez mais, porque as escolas estão cada vez mais investindo em educação maker, mas é, ainda assim é possível ver em algumas escolas uma resistência a fazer diferente. E além da pesquisa quantitativa, eu realizei a qualitativa também, onde eu peguei esses professores e realizei uma pesquisa mais profunda. E aí meu objetivo já era entender o que, que eles achavam que eram as dificuldades dos alunos em relação aos conteúdos, por que, que eles não se estimulavam, se eles se estimulavam com alguma coisa ou outra que o professor pudesse perceber. E aí é, também pude perceber que, de acordo né, com eles, eles acham que os alunos não criam conexão com o conteúdo, então para eles fica uma coisa muito abstrata, que não faz sentido. É... Eles não se sentem estimulados nas aulas tradicionais, onde o professor fica expondo o aluno expondo o conteúdo e o aluno apenas assistindo. E é como sempre, né? Matemática é uma das grandes vilãs do, do ensino. Matemática é uma das maiores dificuldades é, entre os alunos, né? Então pensando nisso, com todos esses dados que eu tinha levantado eu cheguei à conclusão de criar a Demãe. A Demãe, é um dispositivo maker de apoio educacional. E ela tem como objetivo trabalhar esses pontos que eu acabei de falar. Então, é auxiliar o professor, porque ali ele já tem uma mesa educacional que ele pode usar em sala de aula. Então, o planejamento de aula fica mais fácil, ele não precisa ficar correndo atrás de muito material para fazer aquela atividade. E é mais fácil da escola apoiar, porque é um negócio mais simples, que não tem muita dificuldade em ser aplicada, né? Além de tentar trazer para o aluno o significado, do conteúdo para ele que faça sentido através de um jogo, através de uma atividade lúdica, que ele não perceba que está aprendendo e goste daquilo e se motive a continuar aprendendo com aquilo. Então, essa é a carinha da Demãe, ela é, é uma caixa de madeira, né? Eu vou falar mais detalhadamente sobre como ela foi feita mesmo por dentro, o aluno... Enfim, e aí é, eu botei um vídeo, de uma... ah, já falei sobre isso, é, e eu botei um vídeo demonstrativo, só que antes do vídeo, é, eu vou explicar um pouco sobre a atividade que eu desenvolvi. Então, como eu vi que matemática era uma das grandes dificuldades e também era a minha área de mais fácil atuação, eu decidi fazer uma atividade relacionada a matemática. E aí, é, conversando com as, com as professoras da escola onde eu trabalho, elas me sinalizaram que uma grande dificuldade era trabalhar com valor monetário, com dinheiro. As crianças vão para a cantina, o cara fala o valor e eles não conseguem pensar em quanto é o troco ou não conseguem saber quanto deu o valor daquele produto. E aí, é, eu criei essa atividade pensando em eles trabalharem com contas de adição, subtração, de forma... Mais discreta ali, que eles nem percebam que eles tenham que fazer aquilo. E depois ter que pagar efetivamente o, o valor, né? Para poder ganhar o, comprar o lanche na cantina. Então, ainda para atrair bem para o contexto deles, eu, criei, eu peguei a lista, a relação de itens da cantina, com os valores reais da cantina da escola onde eu trabalho. E coloquei é, esses valores, esses produtos... Dentro, da, dentro do aplicativo, né? Dentro da demanda. mãe Então, é, o que os alunos vão comprar são lanches que eles já estão acostumados a ver no dia a dia. Isso até facilita na hora que eles vão para a cantina. Porque eles já sabem o que tem, o valor, e já fizeram as contas, já estão acostumados com aquela, com aquela conta, né? E aí, para não ficar um negócio muito fácil, nem repetitivo, de acabar sempre caindo a, ao mesmo produto, a mesma quantidade, é, eu fiz um, um ponderamento, né? um sorteio ponderado. Então, eu dou preferência para que caia é, produtos, né? Tipo, uma variedade maior de produtos. Dou preferência para que caia, três, para a pessoa comprar três, quatro itens do mesmo produto, e não um só, porque senão não tem que fazer a conta. né? Então, o legal é que, primeiro, ela pede para fazer a conta. Então, ah, você quer comprar o brownie, que custa cinco reais. Eu quero comprar três pedaços de brownie. Quanto vai dar a minha compra total? E aí a criança primeiro tem que dizer aquele valor total da compra, para depois poder passar o dinheiro e efetivamente comprar o seu lanche. Então, é isso que acontece. E aí a preferência foi por coisas que eles tenham que fazer mais contas, né? E aí, bom, esse é o vídeo. É curtinha, tem dois minutos só, só para demonstrar o funcionamento. você vem comigo? Quero comprar 2 enroladinhos. Cada um custa R$ reais. Digite o valor total da compra no teclado. Se errar, segure o botão vermelho e aperte a tecla 0 para apagar. Para colocar vírgula, pressione o botão vermelho e aperte a tecla 7. Quando acabar, aperte o verde para confirmar. Então aí no caso, primeiro, tem que botar qual o valor total da compra. Eu tô mostrando um caso de erro. Errei. Okay. 60 centavos. Acho que não e aí ela me mostra é que eu estou errada. E me dá a chance de tentar de novo, né? No caso, ali eu vou fazer a conta de 4 vezes 2,8. Para poder acertar o valor final da conta. O valor total da compra no teclado.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 Sabemos o valor da compra, vamos pagar. Aproxime o dinheiro do local indicado para pagar. Se errar, segure o botão vermelho e aperte a tecla zero para apagar. Quando acabar, aperte o verde para confirmar. Aí no caso, eu fiz todas as notas e moedas. Sim. Mas a ideia é que numa sala de aula você pode, pode limitá-las. Sim. Para o aluno ter que pensar como, com outras notas, outros métodos, ele consegue chegar no valor total. Obrigada pela ajuda. Esse lanche está delicioso. Vamos comprar outro? E aí ela recomeça o exercício para o aluno praticar e praticar e praticar. É, esse foi só o primeiro, né? A ideia é desenvolver mais ainda, de trabalhando outros conteúdos. Bom. E aí agora eu vou falar um pouquinho mais sobre como foi feito, né, o que tem dentro dela, qual é, é, quais os componentes, né, que eu usei. Então, o principal, o controlador, né, o Arduino Mega, ele tá aí, é ele que faz toda essa inteligência, todo o controle, foi programado na própria IDE dele, do Arduino. É, eu coloquei uma fita LED endereçável, porque né, o teclado, ele acende... E eu queria fazer esse jogo de luzes para tanto chamar a atenção, quanto para eu poder fazer jogos só com as luzes também, se for interessante, ou mistura de cor, ou enfim. Então, para isso, eu tenho fita LED RGB, eu posso fazer qualquer combinação de cor que eu quiser, naquelas teclas Os botões, que são os botões do teclado, é, o sensor RFID, onde eu uso como os cartões, né, como as notas e as moedas. Então, ele passa ali, identifica o valor e faz a conta que precisar com aquele valor. É, além disso, eu também usei o Display Nextion, que é um display muito legal, que ele tem uma interface de desenvolvimento de telas assim, muito bacana, que é bem prático de desenvolver, eu achei muito legal. Vou falar um pouquinho mais dele. É alto-falante, bateria recarregável, porque ninguém quer ficar trocando pilha. Não, um gasto absurdo, né? Então, bota ali para carregar, tá ótimo. Nos testes, a, a bateria durou aí em torno de umas seis horas, por aí. Então, tá bom, dá para usar num dia de sala de aula, né? E o módulo MP3, porque é, eu quis colocar esse advento do som, porque eu acho interessante quando ele fala, parece uma interação maior do que só aparecer escrito. Além de poder trabalhar com crianças menores também, né? Que não sabem ler ainda no primeiro e segundo ano. Então, é, a ideia é que ele fale exatamente até para trazer essa interação com a criança. E para não ficar uma coisa atrapalhando a aula, né? É, eu coloquei uma opção também da criança colocar um fone de ouvido e ouvir aquilo no seu fone de ouvido para não atrapalhar ninguém que esteja lá de fora ou para o barulho externo não ser muito alto a ponto de não conseguir ouvir. Então foi isso. E aí, né, para o meu teclado, eu usei uma forma de gelo. É uma forma de gelo que ela tem é, um silicone embaixo para você empurrar o gelo, né? Ele sai mais fácil. Então ele funcionou como uma ótima capa para o teclado que protege os botões. Porque esses botõezinhos são muito frágeis, né? De ficar exposto, assim, alguém vai virar. Então a capa ela está protegendo ela, está protegendo os botões. E a fita LED por baixo para fazer essa luz acender. Então ficou bem legal, ficou bem protegido, tá resistente. Eu testei, bati, apertei tudo de uma vez, ele funciona. E como eu tava desenvolvendo atividade de matemática para esse início, né, a ideia foi fazer um teclado numérico. Então por isso que eu tenho 12 teclas de 0 a 9 e um para fazer o um enter e um para apagar. E aí, enfim, eu. No fim, acabei criando uma de controle para poder colocar vírgula, ponto, apagar. E tem aquelas outras funções, né? Tipo, a gente usa como shift no, celular, no computador é, o shift 2 para usar o arroba, que está em cima do 2. É, também tem essa função aqui para poder ter mais, é, uma gama maior né, de possibilidades. E aí, o módulo de som, é, como eu disse essa parte de pessoal é bem interessante, não só para trazer essa interação com o aluno, mas também para o professor poder trabalhar em grupo, caso ele queira. Então, é, fazer uma competição, colocar CT2 na sala, dividir a turma em dupla, em grupos, né? Dois grupos. E fazer ali uma competição de quem resolve mais exercícios, de quem faz mais rápido. Ou se, no caso, só tiver uma. Faz a central ali, ela vai falar o exercício, o grupo que responder mais rápido... Ganha, enfim, né, para ter outras opções de dinâmica. E aí eu usei um site que converte voz, é, texto para voz, bem simples, a voz sintetizada, é, do Google, acho que até a própria voz do Google mesmo. E para não ter muito o que fugir, não, é bem simples, só escreveu o texto, gerou os áudios e aí eu faço isso na minha programação como me convém. O sensor e os cartões é, e uh, o chaveirinho, né? Eles são as notas e as moedas, então eu colei é, uma nota sem valor de criança mesmo, dessa de brinquedo que você compra, e colei por cima para poder dizer qual é o valor daquela nota. E é, nas moedas também botei o chaveiro, porque aí é redondinho, ficou mais parecido com moeda. E aí, quando eu aproximo aquele cartão do meu sensor, ele identifica o valor, a minha moeda, enfim, e aí com isso eu posso fazer a conta. E aí, é, no caso, eu fiz uma nota, pra, eu fiz um cartão para cada nota, mas o professor, ele não precisa deixar tudo disponível para o aluno. Se eu quero que meu aluno consiga fazer uma conta é, com uma quantidade ali limitada de, de itens, de, de notas que eu posso usar, né? porque tem muito isso de exercícios de matemática, ah, é com notas de... Você só tem nota de 10 e de 20. Eu quero chegar no valor tal. Como é que eu posso fazer? Então, o professor pode ter esse controle e limitar os alunos e entregar só a nota que faz sentido para aquele exercício. É, e aí, o display, ele é um display muito legal mesmo. Essa daí é a plataforma de desenvolvimento dele. Ele é super completo. Ele permite a gente trabalhar com imagens, com elementos gráficos. É, e aí, por usar... Imagens, né? vou poder usar imagens, eu quis fazer uma coisa mais lúdica, então eu usei os emojis, né? Para poder criar aquela similaridade para criança, eles já estão super acostumados com emojis, está no WhatsApp, está em tudo quanto é lugar que eles usam hoje em dia, né? E é uma coisa que não sai de moda, o emoji está aí para sempre, não vai sair nem tão cedo, então eu quis usar eles para não ficar, botar uma coisa muito da moda e depois acabar saindo e não ter mais interesse. Então, quando acerta, eu tenho ali um emoji feliz, mandando um beijinho, agradecendo, é, sempre para deixar a coisa mais lúdica possível. E aí, as telas que eu desenvolvi, então, tem ali sempre fofinho, um com dinheiro, que é o outro com fome, quando acertou, parabéns, feliz, quando errou, pensativo, tipo, será que é isso mesmo? É, enfim, isso foram as telas que eu desenvolvi, os valores que aparecem são parametrizados, então o Arduino ele seleciona qual vai ser o produto, mostra na tela, ele seleciona, e ele pega de uma tabela de referência que a gente criou é, o valor daquele produto, o valor unitário, e sorteia a quantidade daquele produto que vai comprar. E aí ele exibe tudo isso na tela para o aluno poder ver, né, fazer a conta. E conforme vai passando as notas, ele vai mostrando o valor acumulado, para o aluno também não se perder, né? Tipo, passou ali, olhou para o lado, voltou e esqueci quanto é que eu tinha passado. Não vai saber mais. Então, vai sempre mostrando ali o valor acumulado. É, e é tudo parametrizado pelo Arduino. Eu parametrizo como eu quiser. Isso é muito legal desse display. A programação, como eu já falei, ela foi feita. É em C++, na própria linguagem do Arduino, tudo desenvolvido na ideia do Arduino. E para poder ficar um, é, um código bem organizado e como a ideia é desenvolver novos aplicativos, novas aplicações, né? Cada vez mais, até o ponto de ter uma gama bem grande, poder ser aplicado para vários anos escolares, para vários conteúdos, para várias disciplinas, eu fiz tudo com a orientação a objetos. Então, para cada... É, função que eu tinha, eu criei uma classe, então, eu tenho a minha classe teclado, eu tenho a minha classe do display, eu tenho a minha classe que sorteia os números, então eu tenho tudo bem organizado para na hora que eu precisar criar uma outra atividade na hora que eu for criar essa atividade eu já tenho tudo é, organizado e parametrizado direitinho e não vai ficar confuso o meu código é... E aí, depois de fazer toda essa parte de escolher o hardware, de fazer o software, desenvolver e de tudo testar, chegou a parte de finalizar. E aí, é, foi quando eu decidi usar uma caixa de madeira, e minha mãe também... Meu pai me ajudou toda essa parte, né? Desenvolvimento, da eletrônica, de, de ver os melhores ajustes. Minha mãe me ajudou aí com essa parte final, de acabar, de escolher é, como é que ia, né? acabar de mãe ia ficar como, ia ser uma caixa, ia ser um negócio alto, e, enfim. No fim, a gente decidiu usar uma caixa de madeira, porque é fácil para precisar furar, né para poder ter as conexões, e usar uma... E aí a gente pintou essa caixa de madeira de laranja, porque a forma de silicone era laranja em cima, então não fazia sentido eu botar outra cor ali, né? sem ser o laranja. E, é... e aí, enfim, aí eu pude... Decidi qual era o formato dela, era aquela caixinha, e fazer todos os acabamentos em cima dessa caixinha. E aí eu precisei fazer alguns ajustes nessa para essa caixa. né Então para fazer esses ajustes eu usei a impressora 3D, é, eu sei modelar, então eu modelei em 3D a tampinha para a saída de áudio, para não ficar aberto né e alguém meter a mão ou cair alguma coisa e acabar estragando. Umas pecinhas para o ajuste da altura do teclado, da forma de silicone, para o teclado ficar bem fácil de ser apertado bem rápido, né? Porque é, com as próximas, essa atividade, você tem bastante tempo para apertar o teclado. Mas pode ser que uma outra seja um jogo de apertar rápido, de identificar a cor. Então, o teclado ele tem que ser bem funcional. É, um apoio para o display, para ele não ficar solto em cima e alguém acabar soltando, agarrando ele, né? Então, eu fiz um apoio com uma, uma angulação de 20 graus, porque a criança vai usar aquilo sentada. E muitas vezes a cadeira já é quase... A mesa já não dá assim, uma diferença tão alta para a criança ficar tão alta. Então, eu coloquei essa angulação para a criança sentada, de frente, e a demãe apoiada na mesa, ela consiga ver o display de forma fácil. Fiz uns testes né, para chegar nessa angulação aí. E ficou num bom assim para poder ver em pé e sentado. E aí, ela montada toda dentro da caixa. Aí dá para ver aqui o Arduino. E aqui ele tá aqui embaixo, né? Eu fiz essa placa para poder colocar os componentes em cima que eu precisava, então uma placa é genérica, né? que eu soldei, que eu precisava, como o sensor RFID, enfim. Então, o Arduino, ele tá aqui embaixo. Aqui é a minha placa com as minhas adaptações, o sensor RFID, o módulo de som. E aí, é o carregador, né, onde eu posso carregar a minha. Tem que poder carregar. Botão liga e desliga, o meu, a minha saída de fone de ouvido. Porque é importante eu poder ter essa opção da criança escolher como ela quer usar. Minhas baterias recarregáveis. E o meu teclado. Essa daqui é a foto com o teclado já, né? Então, eu também usei outra placa para poder soldar os botões, para não ficar tudo solto. Então, ficou bem firme. Os buraquinhos para os LEDs acenderem. E ficou assim no final. Então, ela aberta, eu tenho a minha tampa. E ali, a forma de gelo ela está presa aqui na minha tampa. O buraco para a saída do áudio. E para cá nesse fio saindo está o meu display. Então ele ficou com o fio saindo para cá por causa disso, para ficar do lado de fora. E aí ela totalmente finalizada nessa né, foto que já foi a do começo também, mas é, queria mostrar. E aí para ter todos esses indicativos eu escrevi com caneta permanente. Ficou ótimo, não sai, não borra. É em cima das teclas. E também é, ali onde está escrito de mãe e a indicação da onde é para aproximar as notas e os cartões. E aí eu tive a possibilidade de levá-la no meu trabalho para as crianças verem, testarem. Foi assim, uma febre. Quase brigaram para poder, não, minha vez, minha vez, minha vez. Eu deixei eles brincarem, eles livre para testarem. É, foi uma coisa intuitiva, eles conseguiram fazer, eles conseguiram usar direito. Não me perguntaram muito como fazer. Nesse dia que eu levei, eu ainda não tinha feito as marcações. Então, vê que aqui está tudo laranja só. Então, eu tive que mostrar isso para eles, porque eu não, não tive tempo de fazer as marcações ainda. Mas, fora isso, foi bem intuitivo. Eles conseguiram fazer. Aqui é uma aluna do quinto ano. Então, uma aluna já bem grande. Então, o meu foco inicial era para segundo, terceiro ano. Uma aluna do quinto se interessou, gostou, quis brincar, quis mexer. Essa daqui também é da turma dela. E essa aluna aqui é efetivamente do segundo ano. E ela gostou muito, ficou brincando um tempão. E várias crianças brincaram e quiseram ver. E se pararam o que estavam fazendo. Ah, eu quero ver, eu quero brincar, não sei o que. E foi bem interessante ver esse feedback deles, né? Então, agora os próximos passos é colocar mais mais coisas, desenvolver mais aplicações, sempre, validando com os professores, eu não vou inventar a ideia da minha cabeça, então, sempre como foi essa, eu conversei com o professor e aí cheguei numa ideia junto com uma professora de matemática, a mesma coisa eu vou fazer com outras atividades e a minha ideia é expandir para outros conteúdos, outras matérias, e enfim, para poder auxiliar o professor, ele já ter ali uma ferramenta pronta, fácil para ele usar, interessante para os alunos e que vai agregar na sala de aula. E aí, bom, eu queria agradecer, né, deixar aí os meus contatos, meus meu meus e mail nosso site da Família Maker, quem quiser ver mais, tem lá toda a descrição sobre a gente, toda a nossa história, os outros projetos que a gente fez de automação, então, se quiser dar uma olhada, tem tudo lá. Nossa página do Facebook e do Instagram, para quem quiser seguir a gente. E é isso, obrigada.